Ó, eu vou ser try hard aqui e vou focar dragão, foda-se Nice, mataram o Chaco hoje tá lançando a braba também aqui de Azir, ó mano É guerreiro da live, ó, subzão nosso Esse Azir aí também tá vindo caprichoso esse game Ô meninimbão, vambora né Marquinhos, você está mais eluzente hoje? Tô falando galera, eu acho que é o meu... Tô falando isso aí direto, mas vou falar de novo, beleza? Eu tô achando que é o autocuidado que eu tô tendo comigo, beleza? Tô tendo mais um autocuidado, assim, ó, com a pele, tá ligado? Tomando banho, né? Fiz um... Usei máscara hoje, quem tem cabelão aí, tá ligado? Passei shampoo, condicionador máximo, bem caprichado, né? Passei um desodorante bem no jeito, tomei sol. Aí eu acho que o dia a dia disso aí, ó, vai deixando o guerreiro mais caprichado, né? E valeu, Brala Lima mano. Obrigadão pelo sub com a gente aí também, meu lindo. Ah, nem precisou. se falam que semen é bom pra pele. Então, você já, lançou, já tomou uma dessa em especial, Torrada? Interessante, hein. Isso é legal. A autocuidado é roubada aí, ó. Demorei pra perceber essa aí, viu, mano? Demorei a entender essa do autocuidado. Mano, GG, mano.